Nos dias de hoje, é essencial ter um site publicado na internet. Atualmente, o Brasil é o país que apresenta maior crescimento em relação à quantidade de usuários de internet. Relativamente, este crescimento é maior até mesmo que o dos Estados Unidos. Com o aumento da interatividade, segurança e velocidade, aliado à redução dos preços cobrados pelo acesso à rede, a internet deixou de ser um mero instrumento de pesquisa para tornar-se uma ferramenta de marketing e vendas muito poderosas. As empresas que não aderirem rapidamente a esta nova mídia tendem a perder o mercado e, no futuro, podem vir a ter seus negócios seriamente prejudicados. Conheça algumas das vantagens de ter o um site.